Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Celebramos neste domingo o quarto domingo do tempo pascal e é também o domingo no qual nós celebramos o Dia das Mães. Peçamos que por intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, a Mãe de todos nós, o Senhor abençoe e cuide de todas as mães e as proteja na sua bela missão. E nesse domingo também nos é apresentado no Evangelho a imagem de Jesus Cristo como o bom pastor. Pastor era uma figura muito conhecida no tempo de Jesus. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, aquele que guia as ovelhas para as pastagens, aquele que conhece a sua voz e elas o conhecem também, aquelas que seguem o bom pastor. Jesus ele se apresenta como o bom pastor aquele que nos guia pelas pastagens da vida até a vida eterna. No tempo de Jesus Cristo, ou melhor, no tempo de São Francisco, as imagens conhecidas de Jesus eram as imagens do Jesus ressuscitado, do juiz, univers, do juiz universal, as imagens do anjo do sexto sigilo, eram imagens de Jesus que não podiam ser seguidas. São Francisco de Assis, ele resgata as imagens humanas de Jesus, do bom pastor, do pobre, do menino, menino no presépio, do Jesus crucificado, do Jesus caminho. Então esse Jesus humano, ele pode ser seguido, ele pode se tornar para nós o caminho, então, São Francisco, ele resgata imagens de Jesus que nós podemos seguir. E São Francisco de Assis, ele escolhe justamente esse caminho de Jesus como seu próprio caminho. Seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado foi a regra de vida que ele escolheu para si e para os seus irmãos. E no seguimento das pegadas de Jesus, neste caminho de Jesus, as ovelhas podem ter a certeza que serão conduzidas por pastagens de vida e por pastagens de vida eterna. Então os frades são aqueles que transformam o caminho de Jesus no seu próprio caminho, se tornam discípulos, seguidores do pastor, que nos guia rumo à eternidade. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o coração sempre agradecidos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.